foi bom dia senhores bom dia bom dia bom dia bom dia porque tá na hora na hora que eu postei o vídeo de, de, é é de manhã então, se tu não assistiu o vídeo quando saiu estou muito decepcionado com você Entendeu? muito que isso Olha o coração ali. Mais morango. E esse daqui eu quero. Meu, o que será que eu tenho que fazer? Véio? Vamos pegar esse morango aqui e a gente vê. vê depois. Nossa, é complicadinho. Opa, meu amigo, não tô conseguindo isso. É dificinho É dificinho ainda mais Que quando você, você para de jogar e volta A gente bota a gente ruim, né? É meio difícil Meu amigo, eu tô muito mal aqui, velho Meu amigo, a gente tá bem, Eu tô bem mal aqui Foi Valeu Meu, o que será que eu tenho que fazer aqui, velho? Ô, louco! Que isso, <risos> Uma hora ia funcionar, demorou, mas eu <risos> consegui. Meu amor de Deus, que É muito triste, velho. Não gosto de coisa que demora, velho. É muito triste ter que esperar a coisa. Ah, não, eu estava controlando. Meu amigo, podia ser seu, mas é meu, é meu amigo. <risos> Meu amigo, cara, que negócio é esse, velho? Tô pegando tudo, ah não. Não é pra errar. Meu, eu devo ter perdido um monte de coisa secreta aqui. Eu não consigo identificar nessa fase. Ela não tem um contraste tão grande. A fase é colorida, mas.. Eu não.. meu amigo Nossa, foi foi complicado. Fala para você se moranguinho foi complicado. Meu, se não tiver nenhum dos morangos secreto, secreto, velho. Eu acho. Suspeito eu. Que a gente vai fazer 100% nesse. Nesse mapinha. Não, não, não sei dizer, mas. Mas nem né, a gente. A gente. Ai não, pulei muito antes. Mas eu acho que a gente vai fazer 100%, guys. Meu amigo, que isso, velho. Não é assim, não. Vamos, Medellane. Quem é essa? Meu. É um morango chato esse daqui. Esse daqui é os morango chato. Porque tipo eu, eu do teu cabeça pra pegar morango assim, tipo ah não é tão chato não sei que é ser o moranguinho, sabe? Aquele morango. Triste, sabe? Ai não! Eu sabia o que tinha pra baixo. Tá de explorar. Aos mais das pessoas, certeixo. Pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão. Foi. Foi, foi, foi, foi, foi. Foi eu vou finalizar aqui, Tchau.